Karen trabalhou com o médico dele, ora, no hospital, ora, atendendo outros pacientes aidéticos. Só quem já cuidou de um aidético ao menos por um dia, poderá avaliar o heroísmo daquela jovem, nascida tão longe daqueles infelizes pacientes. Profeticamente, sua mãe dissera que Deus providenciara para que o mundo, que já havia visto sua beleza física, passasse a ver também a espiritual. Contando com o apoio do doutor Leonardo e de várias pessoas com as quais se relacionara, não foi difícil a Karen mudar sua nacionalidade. Dominava quase completamente o idioma italiano. Pensava, — Até parece que já fui italiana. No seu caso, ocorreu uma providencial intervenção dos planos federais, tendo em vista sua benéfica mudança de atitudes. Passando a dedicar-se ao próximo com um extremado amor, atraiu para si influências positivas. Por merecimento, ajudada por bênçãos reflexivas da ajuda que ela própria prestava aos outros, intuiu alguns fatos do seu passado. Passou a registrar, na alma, um intenso desejo pela maternidade. Ao sonho feminino de ser mãe, contudo, interponha se uma barreira intransponível, o oceano separando a Europa da América do Sul, a Itália do Brasil, ela de Gino. Só conseguia tirá-lo da mente quando estava trabalhando. Por isso mesmo, até se excedia no atendimento aos doentes. Conseguiu, logo, expressar-se tão naturalmente que ninguém diria que ela estava na Itália apenas um ano. Após curso intensivo, prestou exames vestibulares na Faculdade de Medicina. Foi aprovada. Quando recebeu a herança, tomou duas medidas... Mandou dinheiro para a família, suficiente para que sua mãe comprasse uma casa e seus dois irmãos se tornassem proprietários de um posto de combustível, onde passaram a trabalhar. Instalou, numa casa com grande terreno, em região afastada, um centro de recolhimento para idéticos terminais, independentemente da sua condição social. Para essa segunda providência, contou com a orientação do doutor Leonardo, o qual assumiu a direção não só pelo reforço salarial, mas porque, assim como Karen, também nutria imensa piedade pelos aidéticos. Sem descuidar do curso de medicina, manteve-se intimamente ligado aos trabalhos naquela bendita casa a qual denominou Porta de Luti Enrico Sartelli, homenageando assim aquele que a fizera sua herdeira. A Porta de Luz obteve reconhecimento de utilidade pública com louvor. Os gastos elevadíssimos não comprometiam a situação econômica de Karen, até porque parte da herança havia sido empregada numa indústria de instrumentos hospitalares que prosperava cada vez mais. Passava todas as horas disponíveis na porta de luz, junto aos doentes, ricos ou pobres, num sublime aproveitamento do tempo, recuperando a cada minuto dias e anos de equívocos. Doutor Leonardo sentia grande admiração, respeito e carinho pela senhorina de Brasile. Pressentindo o grande vazio no coração daquela jovem tão valorosa, Buscou ajudá-la. — Karen, onde está a chave? — Chave? — Sim, sim, do cadeado. — Que cadeado? — Que trancou seu coração? Olharam-se profundamente com amizade plena. Lágrimas responderam por Karen. Leonardo intuiu que havia um drama intenso guardado por aquele cadeado. — Melhor, talvez, seria não abri-lo. Só voltou a tentar apoiá-la moral e fisicamente quando lhe ofereceu operação plástica na cicatriz, pois um grande cirurgião de renome mundial e seu amigo estaria participando de um congresso médico em Roma. Karen o surpreendeu. — Doutor Leonardo... Até o destino colocar essa cicatriz no meu rosto, eu me considerava a mulher mais bonita do mundo. A beleza levou-me a descaminhos, que nem seria respeitoso contar-lhe. Trabalhei algum tempo com idéticos terminais do Brasil, e em todos eles notava grande constrangimento ao serem atendidos por mim. Dejo a cicatriz, contudo. Todos os pacientes que tenham atendido intuem que algo grave aconteceu com meu rosto, e isso nos aproxima, despertando instantânea empatia. Como o senhor pode imaginar, a cicatriz precisa ficar onde está. E assim o tempo passou. Procurei Florencio e pedi-lhe que me ajudasse. Ajudar em quê? Respondeu-me sorrindo. Karen está tão bem? — Ah, mas não é sobre Karen. — Sobre quem, então? — Gino. Florencia assumiu o ar compenetrado e, após refletir bastante, informou. — Na vida de todos nós existem cantinhos tão ocultos quanto ângulos bem abertos. Nas coisas do amor, então... Olhava-o sem entender. Proseguiu com retórica geométrica. Como sabemos, o livre-arbítrio é uma das três faces do triângulo equilátero, no instante alfa da nossa criação por Deus. As outras duas faces são a inteligência e a consciência. Esse triângulo até pode nos representar, tendo a base no alto, dirigindo a bissetriz para baixo, isto é, nascemos de Deus e mergulhamos na matéria, para a fieira das reencarnações. Gino, pelo seu proceder cristão, cada vez mais se aproxima do retorno à feição equilátera, quando inverterá a posição da base. A seguir, passeou filosoficamente pela geografia. Somos como os rios, nascemos pequeninos e vamos em frente, sempre em frente, aumentando nosso caudal de experiências. Ora os rios se acoplam a outros rios, sendo-lhes afluentes, ora constituem afluxo para outros, da mesma forma como nos ligamos a outros espíritos. Assim como a correnteza ora pende para a margem esquerda, ora para a direita, também nós ora agimos no bem, ora no mal. As águas às vezes têm largueza de leito, ora se afunilam, tal e qual nossas várias vidas, ora mais fáceis, Ora, tão difíceis. A jusante de cada obstáculo vencido, segue o rio seu destino inexorável, rumo ao mar, sendo isso mesmo que ocorre conosco, a cada desencarnação, reencarnação, uma perfeição possível. Ouvia-o atento, era sempre agradável ouvi-lo. Respirou fundo e complementou. O fato é que fomos criados por Deus simples e ignorantes, no dizer dos Espíritos que arrimaram a codificação do Espiritismo, na questão 121 de O Livro dos Espíritos. Contudo, é lei divina que evolveremos para Espíritos simples e sábios. Mas o que é mesmo que você queria que fosse feito por Gino? Nada. Nada. Percebi que nem deveria pedir auxílio para promover encontro entre Gino e Karen. Lendo meu pensamento, Florencio tranquilizou-me. Não devemos forçar determinadas circunstâncias da vida quanto ao amor de duas criaturas. O amor universal, talvez criação primeira de Deus, que é o próprio amor integral, tem admiráveis caminhos, perfeitos, oportunos. Ao nos despedirmos, notando ligeira frustração que não pude evitar, Florencio aconselhou. Nada nos impede, no entanto, rogar a Jesus que suceda o melhor para eles. O clima no salão nobre da faculdade de medicina fervilhava, com as emoções pela colação de grau de doutoramento. Doutorandos e familiares viviam os instantes felizes proporcionados pela vitória que o diploma significava, concretização de um ideal. Karen era a mais feliz da turma. Sua mãe, os irmãos e Anitta estavam orgulhosos dela. Tinham vindo à Itália, pois ela não aceitou recursos, inclusive remetendo passagens aéreas para todos, de ida e volta, anexas ao convite de formatura. Olga, convidada também, não quis vir, de jeito nenhum, com medo de avião. Ficou administrando a pensão da Paz. Karen exigiu que Marcos viesse para ser seu padrinho, convite e intimação que foi aceito com muita felicidade. Quando ela recebeu seu diploma, foi muito aplaudida, pois, embora não divulgasse sua filantropia junto aos aidéticos, tal era do conhecimento dos colegas e familiares. Marcos, que entregou o diploma, beijou-a afetuosamente. Cerca de mil e quinhentas pessoas superlotavam o Salão Nobre, Pois bem, só a bondade de Deus e os cuidados de Jesus por todos nós poderão explicar como é que, ao voltar-se para agradecer ao público que a aplaudia, divisou lá no meio do salão, Gino. Viu, mas não acreditou. Marcos não o viu. Karen supôs que era presa de miragem, dessas que mostram oásis aos perdidos do deserto, por instantes, seus sentidos cristalizaram-se, deixando de ouvir os entusiásticos aplausos que recebia. O coração, para compensar a súbita emoção, presenteou-a com formidável taquicardia. Não conseguia raciocinar nem se mexer. Não ouvia nada. Não conseguia nem piscar. Sua reação foi tida à conta das emoções advindas do clima da formatura e dos redobrados aplausos. Ante a imobilidade pétrea de Karen, os aplausos recrudesceram em simbiose público-formanda. Duas pessoas fizeram algo que jamais havia sido feito naquele salão em tais circunstâncias. Assoviaram estridentemente. Eram Carlinhos e Toninho, os irmãos de Karen. Logo se ouviu mais assovios, até se tornarem ensurdecedores. Salvou-se Karen, pois como que despertou de um fantástico sonho. Incorporou-se à turma e Marcos retornou ao seu lugar na plateia. Karen olhava Gino, duvidando. Mas aquilo não era sonho. Ele estava lá, sim. Terminadas as comemorações, ela não sabia o que fazer. Seu cérebro subordinava-se ao que determinasse o instinto, ou o coração. Ficar no salão não poderia. Chegaria o momento em que teria de sair. Seus familiares, Marcos e Anitta, esperavam a saída. Sem alternativa, deixou o salão. Ao assomar a monumental porta de entrada e saída, viu os brasileiros esperando-a. Um pouco distante do grupo familiar, lá estava ele. Pérola, Anitta e Marcos acompanharam o olhar de Karen e levaram um grande susto quando viram Gino. A doutora, qual robô, dirigiu-se para Gino, parando a uma distância de dois ou três passos. Seus olhares, dois intensos focos de brilho, formavam um só feixe luminoso, interpenetrando-se. Nenhum dos dois conseguia dizer uma palavra. Os familiares perceberam a intensidade da cena e do momento, mantendo-se no aguardo. — Você aqui... como? — Karen conseguiu dizer. — Ah, é uma longa história. Voltaram a emudecer. Os segundos eram horas. Fiquei impressionado com os raios de luz que transitavam entre eles, de coração a coração. Gino balbuciou. — Não posso viver mais sem você. Karen teve a impressão que, dentro do peito, mil violinos tocaram uma doce sinfonia. Seus lábios, apenas seus lábios, movimentaram-se, emitindo a resposta silenciosa. — Eu também. Após muitos anos de inclemência sentimental, Gino também ouviu, no íntimo, acordes da Música da Felicidade. Desrespeitando todas as leis físicas da dinâmica e da cronologia, a distância que os separava desapareceu, sem fração de tempo. Quando se deram conta, estavam enlaçados num abraço que uniu seus corpos praticamente por inteiro. Dentre tantos casais que se beijavam por ali, eles seriam apenas mais um. Seriam... Seu apaixonado beijo não representasse o clímax feliz de um demorado tempo. Tempos de encontros, desencontros e reencontros, uniões, rompimentos, desajustes. De ajuste ali, finalmente. Geno suavemente encostou sua face na cicatriz de Karen e assim permaneceu também longo tempo. Pena que os encarnados próximos não pudessem ver o que vi. Justamente do ponto onde a cicatriz anunciava quão grave tinha sido a queimadura, saíam pequeninos, porém, intensos raios de luz, de várias cores. Mais tarde, Gindo explicou a Karen. ''Tive a maior surpresa da minha vida, duas semanas, quando fiquei sabendo que você estava na Itália. Tenho certeza que não foi coincidência, mas sim, graça de Deus.'' Os orepes e os sarteles fecharam um grande contrato e as famílias ficaram amigas. Sabendo que eu cuidava de aidéticos, contaram-me terem recebido uma carta, vinda de parentes da Itália, comentando sobre a porta de luz a Enrico Sartelli, cuja fundadora, uma brasileira que há sete anos se mudara para lá, cuidara de Enrico e agora iria receber o diploma de médica. Coincidência, não? É semelhante à bênção da paz que o Grupo OREP mantém no Brasil. Perguntando aos Sartelli se a carta informava o nome da fundadora da Porta de Luz, responderam-lhe. Karen, doutora Karen. O resto, você pode imaginar. A meu pedido, os Sartellis da Itália verificaram a data da formatura e informaram os do Brasil que gentilmente me passaram a informação. Quando fui contar para Marcos a grande descoberta, antes que eu dissesse uma palavra, informou-me que viajaria para a Itália, que iria assistir a uma formatura de médicos, devendo apadrinhar um deles. Marcos apresentou-me duas senhoras que você conhece, Anitta e Olga. Ambas são espíritas e médiuns que têm prestado relevantes serviços no centro espírita que eu e Marcos frequentamos. Karen não se constrangeu, pois via naquilo tudo a intervenção da espiritualidade. Aliás, de qualquer forma, já havia decidido que, antes de qualquer coisa, contaria para Gino sua infeliz tentativa de recuperá-lo com a ajuda de Olga. Só estava esperando ele parar de falar. Muito franco e real, Gino prosseguiu. Anitta procurou-me, informando que precisava viajar para a Itália, mas que em menos de uma semana voltaria. Quando pedi detalhes da viagem, atrapalhou-se toda, denunciando que estava escondendo alguma coisa. Sabendo da amizade de Anitta com Olga, procurei-a, perguntando-lhe se sabia o que a amiga ia fazer na Itália. Fui surpreendido. Olga, num impressionante desabafo, contou tudo. Pediu-me perdão, o que me sensibilizou profundamente. Disse-lhe que a única coisa errada que fez foi ter ocultado que você me amava. Se não fosse por ela, não saberia que você me ama. Brincou Gino, finalizando Movidos pela força do destino, fiel às reis de Deus, com a bênção de protetores espirituais, Gino e Karen retornaram ao Brasil. Karen retornava em definitivo. A Porta de Luz ficaria a cargo do Dr. Leonardo e de dois colegas recém-formados, que já há três anos vinham se dedicando ao atendimento dos pacientes. Se até ali nada recebiam, agora teriam remuneração, pois sua dedicação profissional passou a ser integral. Karen transferiu para a Porta de Luz suas ações na indústria de equipamentos hospitalares, com isso, garantindo o sustento daquele abençoado estágio vesperal de difíceis desencarnações. Já no Brasil, e casada com Gino, assumiu multiplicados encargos administrativos no Grupo OREP, conforme, aliás, estava previsto desde antes de sua reencarnação. Metade do expediente diário, porém dedicava a Benção da Paz, em cuja direção Marcos foi mantido. Tive grande alegria ao ver Marlene engajada nas atividades da Benção da Paz. Letes, muito feliz, informou-me que, em desdobramento espiritual, Marlene havia sido alertada para o débito contraído com o aborto que fizera quando se separou de Vito. Sabe por que o nosso velho conhecido Ângelo é filho dela? — Letis perguntou: Posso imaginar? Isso mesmo. Comprometida pelo aborto, teria imensa dificuldade em nova gestação, que somente a elevação de Ângelo conseguiu superar. Tendo-o agora ao seu lado, sem quaisquer pensamentos de vingança, até pelo contrário, só desejo de auxiliá-la a crescer espiritualmente. Marlene mantém-se tranquila. Assim, captou de bom grado nossa sugestão, minha e de Florêncio, para iniciar rápido resgate. Decidida, optou por ajudar o marido numa das atividades mais difíceis da atualidade, cuidar de aidéticos. Karen retornou à loja de brinquedos, onde, 20 anos atrás, havia ganho uma boneca de luxo. Tendo saído da bênção da paz, estava uniformizada. Levava a boneca que ganhara naquele Natal, carinhosamente guardada esses anos todos. A loja, ainda no mesmo endereço, tinha sido ampliada. A antiga gerente, que agora era proprietária, lá estava. Embora envelhecida, Karen a reconheceu. Karen aproximou-se da seção de bonecas e fez um pedido estranho. — Faça o favor de colocar essa boneca ali — Hã? Levei essa boneca vinte anos, usando um truque muito feio de chantagem emocional. Hã? A senhora não me reconhece, mas me lembro muito bem da sua fisionomia. Eu era aquela menina que ficou com o dedo apontado para essa boneca e forcei algumas freguesas a comprá-la para mim. Minha Nossa Senhora! Como a senhora mudou? A mulher lembrou-se. Abraçaram-se comovidas. A proprietária da loja contou que aquelas freguesas, logo após o incidente, fundaram uma creche que ainda a dirigiam. Forneceu o endereço. Karen procurou suas benfeitoras natalinas e pediu-lhes que a perdoassem. Como perdoá-la, doutora, se foi por sua causa que temos encontrado momentos de felicidade desde aquele dia? Prometeu-lhes que, se Deus permitisse, enquanto fosse viva, todas as crianças da creche receberiam presentes em todos os natais. Além disso, todo o açúcar necessário à alimentação das crianças seria fornecido pelo grupo OREP. Fez apenas uma exigência, silêncio absoluto, não sendo jamais divulgadas as doações. Recentemente, instalou-se monumental crise trabalhista na usina, quando o grupo OREP decidiu investir no progresso, anunciando que implantaria tecnologia de ponta na mecanização da colheita da cana-de-açúcar. O efeito, havia interesse na compra de máquinas agrícolas colheitadeiras que, mesmo antes de chegar, despertaram desconfiança e temor dos empregados rurais do setor canavieiro que temiam o desemprego. Agindo com o costumeiro equilíbrio, Gino criou uma comissão técnica constituída de agrônomos e de sindicalistas rurais, representantes dos cortadores, para debater as consequências da mecanização. A ordem de Gino foi taxativa. Se restasse comprovação de dano aos trabalhadores, a usina retrocederia. Porém, a comissão comprovou, de início, a eliminação dos inúmeros inconvenientes provocados pelas queimadas dos canaviais no pré-corte, ambiente hostil para os empregados e de sabores climáticos ambientais nas cidades vizinhas. Ficou demonstrado que, mesmo cada colheitadeiro operando por cerca de 30 a 40 trabalhadores, já que aquelas máquinas podem operar em período integral 24 horas, haveria condições de absorver a todos, não só na operação e manutenção das máquinas, como também pelos empregos indiretos que seriam criados na industrialização do setor canavieiro e do produto das safras intermediárias de grãos. Além do mais, a rotação da cultura, plantações de amendoim, soja e feijão, indicada para nitrogenar o solo que, por cinco anos, produz cana, seria sempre fator de absorção de mão de obra rural. Dissolveu-se a crise. Instalou-se o progresso. O clima reinante na usina Santa Quiropita era de paz, sendo os patrões de muito queridos pelos empregados que os tratavam com respeito e dignidade. Nos momentos de dificuldades de alguns deles, prevalecia sempre o critério de apoio incondicional. Eventuais aproveitadores ficavam por conta da exceção, e os próprios colegas se encarregavam de impedi-los. Quando Guerino e Lísia completaram 50 anos de casados, foram surpreendidos com uma grande festa realizada na usina pelos familiares, amigos e empregados. Após os festejos, Guerino e Lísia saíram a passeio pelas dependências da usina, levando apenas os netos, filhos de Vito Marlene e Vito Aurélia. Pararam em frente as quatro colossais chaminés. Perguntou o neto mais novo para que serviam. Afagando a criança, que vivia doentinha, respondeu o avô, dirigindo-se aos netos. São túneis para o céu. Como os netos não entendessem, explicou. Todos nós nascemos aqui embaixo na terra, e após cumprirmos nossos deveres perante Deus, voltamos para ele. Observem como as cinzas ficam no chão e lá em cima a fumaça branca vai subindo. Completou para os espantados netos. Vejam como o fogo purifica as toras de lenha, produzindo coisas boas com o calor, desprezando as cinzas e mandando lá para as nuvens sua fumaça. Pois bem... Da mesma forma, a vida também nos purifica por meio das provações e dificuldades. Nascemos, lutamos e depois retornamos para a pátria espiritual de onde viemos. As cinzas representam nossos corpos, depois de cumprirem sua missão. E a fumaça branca é o nosso espírito. Achava-me em orações de agradecimento a Jesus pelo feliz encaminhamento de minha tutelada quando fui convocado a um encontro com Florêncio. Parabenizando-me pelo sucesso da minha tarefa, abraçou-me demoradamente e disse. Karen conseguiu sobrepor-se aos enganosos festejos terrenos da fortuna e da beleza. Graças a Deus! Com Gino, praticamente tem um anjo da guarda ao seu lado, além de sempre poder contar comigo, já que é meu dever ajudar os orepes. Karen anseia pela maternidade e temos a certeza que será mãe dedicada. Isso é muito bom, pois já está na hora de Cantídio e Aurélia retornarem aos embates da carne. Mais tarde, também irão Clóvis e Henrico. Vito irá por último. Clóvis e Henrico, que conspurcaram o empréstimo divino de um corpo físico perfeito, realizarão estágios físicos relativamente curtos, tão somente para reequilíbrio dos perispíritos que eles danificaram. Mais triste será o retorno de Vito, espiritualmente encarcerado em cérebro danificado. Dessa forma, Karen terá três filhos com problemas difíceis e mais três sem problemas. A seguir, olhou-me para o escrutador. Colocou as mãos nos meus ombros. Tive a sensação de que alguma coisa mexeu dentro de mim, como se meu coração tivesse recebido uma doce massagem de bons fluidos. Florêncio, com o ar mais sereno da terra ou do céu, com a maior naturalidade, informou. Por graça e celsa de Deus, está na hora de ser interrompida sua tutela por Karen. Olhei o confiante, sentindo que as lágrimas, as benditas lágrimas, já vinham chegando aos meus olhos e aos dele também. Acenou para meu futuro. Daqui a alguns anos, além de Gino, Letes e de mim, você estará ajudando seus cinco irmãos consanguíneos. Abraçou-me fortemente. Karen, viúva na velhice, terá em você como primogênito o guardião que ora dela se afasta. Como pode perceber, Deus coloca à frente de todos os seus filhos os meios necessários para o progresso espiritual e para os devidos resgates, registrados pelo tempo